Essa pessoa fez o maior bungee jump in the mundo, localizado na China. Puta, legal, mas, mas, eu não faria isso nem por um caralho. Eu tenho muita, mano, eu tenho muita angústia de, de altura, velho. Para mim, altura é a coisa que mais me pega. Eu descobri isso quando eu tava no... Eu fui num parque, que, que é o maior parque de montanha-russa que existe no mundo, né? Que eu esqueci o nome, Six Flags. E aí, tem um monte de montanha russa, muito doida, insana, insana, insana. Montanhas russas, tipo. Que são muito legais, legais pra caralho, assim. É... E aí eles têm, ele tem, tipo, uma cartelinha de níveis de intensidade. Uh, de quão, quão doido é cada brinquedo deles. Né? E aí na cartelinha tem lá, tipo, verdinho, amarelo, vermelho, é, laranja e vermelho, né? E aí, a. Uh, é. A montanha russa mais doida deles é uma montanha russa que ela gira no próprio eixo enquanto ela vai fazendo. Tipo, ela, ela, as cadeiras são 360 graus, elas ficam parafusando dentro nelas mesmas, enquanto você tá fazendo uma cacetada de coisa dando loop. É uma insanidade fodida. É X2, uma coisa assim. É muito louco, é muito foda. Eu fui várias vezes nessa, foi muito foda. E aí, e essa é a mais. é a mais. Uh, a mais doida do, do, do Six Flags. Só que tem um brinquedo lá que é um bagulho de despencar. É aquele brinquedo que você sobe pra caralho e aí você cai em queda livre por um tempo e depois segura, né? Ah, tem um monte de parque de diversão com esse. Esse aí é um dos que tá lá, o, ele o elevador. Esse aí tá. No o nível de, de intensidade dele é tipo, sei lá, 7, 6,5, 7 na cartelinha. Enquanto essa montanha russa é 10. Mano, eu fui nessa montanha russa umas 4 vezes. Todas elas foi muito zica, adorei. Porra, legal pra caralho. Eu, eu entrei na fila do elevador, eu olhei pra cima e eu vi aquela porra caindo. Eu falei, não, <risos> eu não vou entrar nessa porra mas nem por um caralho. Mano, tem que me... alguém vai ter que me drogar pra me botar nisso. Alguém vai ter que, mano, me, me, me desmaiar no soco pra eu subir nessa caceta. Eu não vou descer, mano, eu não vou despencar desse... de jeito nenhum. De jeito nenhum, mano. Eu não... altura pra mim não faz sentido. Vai tomar no cu a altura. Por que eu vou querer me tacar de um, de um penhasco? Fictício. Por que eu vou me, eu vou me largar? Eu, não, eu tô bem aqui. Eu tô bem aqui. No chão. A gente não tem asa. A gente não tem asa, a gente não voa, mano, a gente não precisa, não, não, a gente não foi feito pra se tacar nas coisas, de sair voando nas coisas.